Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje, o review do acústico MTV da saudosa Cássia Heller E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like Então, bora pro review galera O acústico MTV da saudosa Cássia Heller é o terceiro trabalho ao vivo da cantora. O álbum foi lançado em 5 de maio de 2001 através da gravadora Universal Music. Produzido para série de trabalhos ao vivo acústicos e promovido pela MTV Brasil. O álbum foi gravado nos dias 7 e 8 de março de 2000 no galpão da Cinemateca Brasileira em São Paulo reunindo um público de cerca de 200 pessoas. Após uma boa recepção comercial do seu quinto álbum de estúdio Com Você Meu Mundo Ficaria Completo de 1999 Cassia Ehler foi convidada pela diretora Anna Butler para realizar uma apresentação no programa. A produção musical do álbum ficou a cargo de Luiz Brasil e Nando Reis, que já haviam trabalhado com a artista no registro supracitado com a direção de vídeo realizada por Rodrigo Carelli. O álbum conta com sucessos do álbum anterior de Cássia Eller além de algumas faixas inéditas e regravações de artistas compatriotas e de outras nacionalidades como Chico Buarque, Gilberto Gil, Beatles e Edith Piaf. Participaram como convidados especiais Nando Reis, o Rapper X, e a banda Nação Zumbi O acústico MTV não foi bem recebido por alguns críticos Que prezaram aspectos Como os vocais de Heller E as participações apresentadas E outros sentiram que o formato acústico Inibia a presença de pau irreverente de Heller, e mesmo com as críticas, o álbum recebeu uma série de indicações e prêmios, incluindo um Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa e matérias nas revistas Vice e Rolling Stones Brasil. Comercialmente, o álbum obteve um desempenho exitoso, principalmente após a divulgação oficial da morte da cantora, liderando a tabela de vendas publicadas pela revista Isto é Gente. E, consequentemente, sua versão em vídeo e áudio foram certificadas como diamante pela Pro Música Brasil, devido à comercialização de 500 e de 1 milhão de unidades, respectivamente. Tornou-se o 13º disco mais vendido de 2002, em todo o território brasileiro apesar de nenhum single inédito ter sido lançado três canções presentes no álbum como Malandragem, Por Enquanto e O Segundo Sol foram enviadas às rádios com a primeira qualificando-se entre as cinco mais executadas em 2001. E para a divulgação do álbum, Heller fez algumas apresentações e entrevistas nos programas do Jô, Sem Censura e Luau MTV, além de uma performance na sétima edição da MTV Video Music Award no Brasil. Heller fez uma turnê com 95 shows do acústico MTV Mas foi interrompida bruscamente devido ao seu falecimento em 29 de dezembro de 2001 Um fato curioso sobre a gravação do acústico MTV Cassia Eller Foi a persistência da diretora Anna Butler A diretora Anna Butler após ouvir o álbum anterior de Heller, Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, se encantou e teve a ideia de sugerir Heller para um acústico MTV levou a ideia para os demais executivos da emissora mas a ideia não foi aceita pelos executivos dizendo que Eller não tinha o perfil para o projeto acústico e devido à insistência de Ana, alguns executivos ainda gostam se seu interesse fosse só profissional mesmo e a perguntando se Eller era sua namorada e Anna respondeu que sim, mesmo mal conhecendo a cantora após um longo período defendendo a Ideia, Ana conseguiu convencê-los a concretizar o acústico MTV Cassia Eller. e ao proporem a cantora a gravar o acústico receberam uma resposta positiva uma vez que Eller já tinha interesse em fazê-lo desde que ouviu a edição com Gilberto Gil considerando ainda interessante poder revisitar seu catálogo e em 13 de janeiro de 2001 a MTV Brasil anunciou à imprensa que a participação de Cassia Heller no acústico seria gravada em 7 e 8 de março daquele ano. O acústico MTV Cassia Heller saiu em três formatos, CD, DVD e VHS, possuindo 17 faixas. É isso aí galera, esse foi o review do acústico MTV Cassia Heller.